E aí gente, Todos muito bem-vindos É o Bigodão Nari, cara Hoje eu vim aqui compartilhar uma coisa com vocês Que aconteceu ontem E eu perdi um pedaço da gravação do vídeo, mas enfim, eu consegui resgatar o um outro pedaço e eu decidi postar mesmo assim, porque foi um momento muito legal ontem que eu tive com alguns inscritos na verdade foram dois inscritos e mano, eles moram aqui no meu prédio, eles descobriram o andar que eu moro e bateram na minha porta aqui, e, enfim, fizeram várias perguntas, e pra mim foi muito legal ter essa experiência, esse contato direto com um cara que curte o canal, que acompanha o canal, pela segunda vez, já tinha acontecido isso lá em Santa Catarina, quando eu tava de viagem, e agora aconteceu aqui onde eu mesmo em Osasco, que eu conversei bastante com eles e eu chamei eles para gravar um vídeo Assim como eu fiz da outra vez E o vídeo ficou muito engraçado, ficou muito legal E é por isso que mesmo perdendo um pedaço do vídeo e o áudio não estava das melhores coisas Eu decidi postar mesmo assim porque eu tenho certeza que vocês vão curtir Eu confesso pra vocês que eu fui lá embaixo e tentei encontrar eles É porque geralmente as crianças ficam embaixo dos condomínios, correndo, brincando Tem quadra de futebol aqui embaixo Enfim, como hoje tá um dia chuvoso Deixa eu tentar mostrar pra vocês Hoje tá um dia... É, agora não tá mostrando tanto aqui Mas hoje tá um dia... Hoje tá um dia bem chuvoso E eles não tão lá embaixo brincando Enfim Eu ia chamar eles para fazer a intro novamente ia, Pelo menos para apresentar eles pra vocês Eles se apresentando mesmo é o nome deles Mas eu não encontrei eles Então vai ter que ser assim mesmo Se eu encontrar Eu trago um outro vídeo aqui Eu até convidei eles para participar de um próximo vídeo Fazer alguma outra tag Comenta alguma ideia de vídeo aqui embaixo Que vai ser legal fazer um vídeo assim Presencial com os inscritos Vai ser bacana pra caramba, mas deu de enrolação, deu de falar muito Já desce aqui embaixo, deixa o seu like e também se inscreva no canal Se você aí não for inscrito ainda, fica com o vídeo vocês vão gostar Beleza, puxou aqui, nós estamos jogando contra o Gojeta É uma Gojeta <risos> Interessante, cara, começamos com uma, uma mão bem boa Vamos tacar aqui o nosso, nosso cavaleiro Tranquilo, cara, já veio de mago, diretaço A gente vai fazer o seguinte, tá com o fantasma real aqui Beleza Tomou dano, mas o Fantasma Real já bateu é. ali, ó. Boa, boa, boa. Não. Foi boa, foi boa. Um não, um não, coletivo. não. A gente, um, ó, a gente vai ter uma vantagem vai legal com... pra cima dele agora. Calma aí. Já vai, com... já vai aqui. Taca tá o Mega servo. servo aqui. E bora zap. tacar o zapzinho aqui. Zap. Ah, Ai, ah, ah. Me ah. Me Ai, foi. ah foi, mas não. Foi um já zap foi. muito bem feito, mas... Caguei o hum. um zap ali, porque eu não tava conseguindo me equilibrar é, direito aqui. É, mas nós damos bastante dano foi. na torre deles. É, já deu. Cadê agora? a flecha? É? Cadê a flecha? Sumiu a flecha. Aí. Ah, tá. Que tava com o negócio sumido. ali. Ai, meu Tu Botou o coletor? Calma aí. Ai, que que ai não puxou. Nossa. É porque nós botamos muito longe. Deus. Calma. É porque aquele coletor não podia ser naquela hora ali. É. Mas tudo bem. O cara deu é. muito dano agora na nossa torre. A gente vai fazer o seguinte: aqui, ó. Vamos tacar aqui. O corredorzinho. Sim. Nossa, o cara tá com Flash sem querer. O Sim. cara levou a flechas lá. Beleza, beleza. Se a gente conseguir dar uns pipocos com o corredor, tá valendo. Beleza. Tá, tá valendo. Mais um corredor, tá. mais um. bigato corredor. Tranquilo. Por enquanto tá de boa. A gente vai fazer o seguinte: vamos tacar flechas aqui. Vamos tacar o mega servo aqui. Agora já beleza, conseguimos defender bem aqui. A gente tem que tomar cuidado que a gente sabe que o cara tem príncipe. A gente é. sempre tem que ver. Que carta é que o cara tem? Beleza, o cara tem príncipe, então eu vou guardar geralmente a minha peca Pra defender o príncipe dele. Vamos dar com a nossa fantasma real aqui atrás. O cara tá se achando maior alma. Mandou risadinha pra gente. O cara tá se, se gabando. Beleza. Ele vai matar o coletor? Ele é trouxa. Ele é trouxa. Uma hora dessas, matar os coletor de elixir? Ixi, caraca, velho. Tá, tá tranquilo por enquanto. É. Beleza. É que o cara tá se plantando porque ele sabe que ele vai perder. Entendeu? Vai, Ó, vai. Mano, olha vai. esse cara gastando isso. Corredor. Beleza, corredor aqui. Aqui, zap, zap aqui, beleza, zapzinho dessa vez foi certinho, certinho, certinho. Ai, precisa matar ali, precisa matar, mata, mata, mata. Ui! Agora vai ser complicado pra ele. Mas beleza, o cara também já levou aquela outra torre. Então nós temos que dar o jeito <risos> de atacar esse cara aqui já do outro lado. Mas eu acho que ele Beleza, ele é novo, beleza. Né? Ó, a gente vai atacar bastante essa torre desse lado de cá. E eu quero Sim. ver o que o cara vai usar pra defender nós. Porque nós tá indo agressivo pra cima desse cara. Já era. Já era, filhote. Vamos levar aqui. Uma Será que nós boa? leva? Não leva ainda, não, não levou, não levou. Assim, mas o cara vai ter que gastar um elixir de, de, de caramba. caramba. Beleza, flechinhas aqui. Não, beleza. beleza, moleque, Ó, tacar tá aqui, fantasma real ele acerta em... Beleza, ele levou aquela torre ali. A gente já sabia, isso era previsível. Mas a gente vai fazer o seguinte, a vamos vir com um combão pra cima do cara. Eu quero ver o cara defender isso aqui, entendeu? Não, não tem, não tem como. Beleza, beleza, beleza, Avisando, beleza. Não beleza não ó, deixa, mais um... Ri... Bom, mais, a, mais um, Tô beleza. Infernal. A gente vai fazer o seguinte, flecha que leva. Flecha, eu acho que leva. Leva. Levou. Levou. É. Ah, isso aí. Agora eu mais joguei do que... De flecha. <risos> eu de flechada no final. Mim, eu não comecei a acertar. É, não, mas foi de boa. Conseguimos ganhar, então tá valendo. Agora é a tua vez. Ai. Meu. Deixa eu ver. Ó, beleza, puxei uma batalha. Pode pegar o um celular aqui. Vamos jogar em conjunto. Vem pra cá, Vamos traz sim. o celular pra cá. Vamos te ajudar aqui. Beleza? Levanta tá, um pouquinho mais o celular aqui. Aqui, ó. Certo, pega certinho assim com o celular aqui, ó. Beleza? Ó, tamo jogando contra o Santi. Cuidado assim que tu não vai conseguir selecionar o cartas direito. Vamos Essa começar é com o Fantasma Real aqui. É, é a nova arena. É a nova arena. Beleza, fantasma ah. real ali de trás, cuidado aqui, beleza, vamos tacar um mega servo aqui, sei lá, pode ser, se o cara não botar nada, beleza, outro cara jogando de príncipe, hum. tranquilo, Cavale... não, vai ser, não vai ser um, pro... não. um grande problema pra Agora nós Agora peca ali, Porque a gente já vai trocar a pequinha aqui ó, pequinha do sucesso, pequinha maravilhosa, Zap. beleza, Nem é. vamos, vamos pra, é. pra esse lado de cá, ó. vamos pra esse lado de cá que o cara vai ser obrigado a defender dos dois lados e aí, ele, gasta e aí lixo. ele se caga, beleza É, o cara, o cara defendeu bem, não vou dizer pra vocês O cara defendeu bem pra caramba, né? Ele tem porque... a mesma lendária que nós estamos usando É, calma aí, tem que tacar flecha aqui Porque eu não quero o barril batendo E seguinte, ué, foi, foi bom Foi, foi bom, tá? Só é. O cara deu, porque assim, Mago de não dá dano Mago de não dá muito dano, principalmente em torre Agora eu quero ver como que a gente vai parar esse, esse... Ah, e agora vai complicar pra gente Porque a gente não vai ter lixir Pra parar esse, esse príncipe dele. E príncipe dá muito dano também, galera. Não, mas, eu... mas beleza, conseguimos... Ó, você tá pegando o celular de errado aqui. Pega o celular certinho. Beleza. Beleza. Ele vai ficar tentando tacar do outro lado também. Duas horas depois... Não foi dessa vez, mas... É isso aí, cara, o que importa é que a gente ganhou uma tentando outra, então tá valendo Então foi essa aventura, foi muito legal, gostei pra caramba de ter gravado com eles E eu também espero que vocês tenham gostado Não esquece antes de sair do vídeo, de descer aqui embaixo, deixar muito, muito like E também se inscrever no canal se você aí não for inscrito Espero que você tenha gostado, um beijo no coração de cada um de vocês e valeu!